Bom dia, Marquinhos. Bom dia. Manda um salve do Toguro. Consiste em me convidar para fazer um projetinho e entrar na mansão. Bora fazer um projetinho, fela? Fazer um projetinho aí, você que mexe com floricultura, beleza, Virtinho? Fazer um projetinho com nós, fela?